Olá minha gente, nesta oportunidade eu queria comentar com vocês sobre uma questão que não está aí sendo muito divulgada, mas que é uma questão fundamental para as democracias em geral. Estou me referindo ao caso Julian Assange, aquele ativista do Wikileaks, que está preso na Inglaterra, sob a acusação de ter violado algumas leis norte-americanas, revelando publicando segredos de Estado uh, em 2010. A justiça britânica negou o pedido de extradição do ativista Julian Assange, feito pelos Estados Unidos. Assange fundador do Wikileaks, é acusado de violar as leis norte-americanas por ter divulgado, em 2010, documentos que comprovavam as atrocidades cometidas pelos ianques no Afeganistão e no Iraque. De acordo com esses documentos, então divulgados pelo Wikileaks, os americanos atiravam contra as populações civis daqueles países, matando homens, mulheres e crianças indefesas, como se matam moscas. Foram crimes cometidos contra a humanidade por um Estado delinquente, que violou a Convenção de Genebra e todas as leis internacionais de proteção aos civis em tempos de guerra. A divulgação dessa barbárie deveria render a Julian Assange um prêmio Nobel da Paz. No entanto, o ativista do Wikileaks está preso na Inglaterra, tão somente por ter exercitado a liberdade de imprensa e o direito de informação. Os Estados Unidos querem silenciá-lo para sempre. Pediram sua extradição para impor-lhe a morte civil no a justiça do Reino Unido, porém, negou a extradição por considerar que o estado de saúde do ativista poderia se agravar nas conhecidas masmorras norte-americanas. Foi pouco. O correto e justo seria não apenas negar a extradição, mas conceder a liberdade a Julian Assange para viver em seu país, a Austrália, ou asilado onde bem entender. Ele não cometeu crime nenhum, ao contrário, denunciou os crimes cometidos pela maior potência bélica do mundo, prestou, portanto, um serviço à humanidade. O curioso é que a imprensa ocidental, submetida à influência, ao poder econômico e bélico dos Estados Unidos, não levanta um dedo para defender o jornalista preso e silenciado injustamente. Essa imprensa, inclusive a norte-americana, que estufa o peito para defender a liberdade de expressão, de imprensa e de informação, é cínica e covarde. Assim também a brasileira, que esconde o quanto pode o caso Julian Assange. Agora, diante da decisão britânica de não conceder a extradição do jornalista, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, conclamou nossos órgãos de comunicação de massa a defender a liberdade de Julian, Que nada, silêncio total. Diz a ABI que, no caso, estão em jogo não apenas a liberdade do jornalista, mas a própria democracia, a liberdade de imprensa e o trabalho jornalístico. Nem assim. Nossos órgãos de comunicação continuam, Calados, A mídia brasileira é prepotente, não é livre, nem nutre o menor apreço pela democracia, a não ser por uma democracia de fachada, retórica e conveniente. Quem tem que defender a liberdade de imprensa no Brasil é o povo. Para isso é necessário democratizar, desconcentrar a imprensa nativa, despudoradamente concentrada nas mãos de uns poucos barões. Sem imprensa plural e livre, não haverá democracia. Mas, quando se fala de democratização da mídia, os seus barões reagem com cinismo habitual, dizendo que isso é controle, censura e violação à liberdade de imprensa. Só que, quando é para defender a liberdade de imprensa em face de um país poderoso e delinquente, como no caso Julian Assange, os barões da mídia desaparecem como os ratos, sorrateiramente. É isso. Queria agradecer a companhia de vocês e pedir que... É... Nas redes sociais, no YouTube, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho e façam também comentários e sugestões, porque isso é muito importante para nos estimular. Muito obrigado e até uma próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.